Olá, salve, salve, sejam todos bem-vindos hoje para mais Dois Dedos de Prosa e hoje eu tenho a honra de receber ela, que é uma figuraça, uma das meninas que eu fiz amizade recentemente, ela vem para comandar aqui uma grande instituição em Rio Negro, eu estou com a Karina Stock, acertei? Isso, isso mesmo, mas Karina ser Mas tem mais um nome no meio, né? Tem, tem, o Douglas não quis falar, mas é Karina Chicanoski a senhora Chikanoski. É russo? Ah, não, é polonês. Polonês. Polonês, exatamente. Mas bom dia Douglas. É um prazer né, poder participar desse momento com você. Fiquei muito feliz aí com o convite. Imagina. Ô, Karina, vamos começar lá. É, tem uma coisa que me chama muito a atenção que é o associativismo, né? E a Cresol, a instituição que você já está comandando, está a frente dos trabalhos está implantando ela aqui em Rio Negro. Ela é uma empresa, né, que é associativista, né, que usa do associativismo para fazer os seus associados crescer, crescer também. Como que é para você trabalhar num ambiente como esse? É fantástico, Douglas. É, o cooperativismo eu passei realmente a conhecê-lo quando eu entrei na Cressol. né? E foi algo assim que foi encantador pra mim, justamente por esse motivo, né? Eu não conhecia muito como funcionava, né? Assim, tendo uma visão muito de fora, e quando você realmente entra, que você conhece, que você vê como funciona, você vê assim como é, é incrível, né? Como a gente pode fazer mais pelo próximo, né? Então o cooperativismo hoje, como você falou, ele busca, é, a Cressol em si, né, ela busca muito além do que uma instituição financeira traz, né, trabalha, além dos produtos e serviços, ela realmente ela busca essa questão do desenvolvimento da comunidade. Então, o desenvolvimento da comunidade onde nós estamos inseridos. Todos os recursos captados dentro da instituição financeira, dentro da Cressol, eles são aplicados né, por meio de ações sociais, dentro do próprio município e também né, na distribuição dos nossos resultados, que é o que o... Né, o... O ponto focal aí do cooperativismo também, né? Que quando você entra, você faz parte, né? Você também recebe ali a, a sua parte, né? Os lucros né, da, da Cressol também. A Karina estava bem preocupada antes de agora fazer um... Um, um X9 aqui, pra, da Karina? O que, que nós vamos falar, né? Karina, é um bate-papo esse bate -papo vai enrolando as perguntas. E eu fico imaginando aqui, ah. né? Uh, vocês hoje... O que representa o sujeitivismo para... Para aquele produtor rural, estar tá lá na ponta, para uma pessoa que está começando o um negócio, uma costureira, é, poder contar com esses acessos mais fáceis, né? O atendimento mais personalizado, porque às vezes o banco privado, o banco tradicional, até você chegar lá, são várias etapas e, e, né, e vocês, é um atendimento mais humanizado, é muito bacana isso. Eu me sinto bem acolhida assim quando estou. É, eu acredito que esse é realmente é um foco da, das cooperativas, né? Trabalhar esse atendimento mais humanizado, né? Um atendimento mais personalizado, realmente, né? Então nós trabalhamos muito. Hoje a gente vê, né? Que a era digital ela está muito em alta, né? Tanto que a gente precisou também se adequar, né? O pessoal também tem que se adequar. Nós temos a nossa agência virtual para atender realmente esse público, né? Que, que busca é, esse lado virtual, né? Uma agência online. Mas a nossa essência é realmente o olho no olho, estar né? tá atendendo o cooperado, fazer as visitas, ir nas propriedades, ir nas empresas. Esse é o nosso modo de trabalho, esse é o nosso modo de atendimento. Então isso é uma coisa que a gente nunca vai perder. Né? Pode vir a tecnologia que vier, isso é uma coisa que a gente nunca vai perder. Realmente o receber o nosso sócio na nossa, na nossa agência, tomar um cafezinho, isso é a essência que a gente nunca vai perder mesmo. E o bacana, eu queria aproveitar para mostrar algumas imagens da futura sede da, da Cresol aqui de Ribeiro. E uma coisa que me chama a atenção é justamente isso, né? Você, Douglas, deixa que eu vou até você, você sempre toma a iniciativa de atendimento. Vindo para cá, o que, que nós vamos ter de novidades assim da Cressol, que ela está planejando? Você já pode contar algumas coisas para nós? Sim, então assim, a Cresol hoje ela já está atuando, né nós já estamos ali com uma sala de negócios, já estamos atuando aqui no município e a gente vem trazendo realmente ali uma gama de produtos e serviços né, para os nossos cooperados, é, até estamos trabalhando com taxas e, e é, diferenciadas até a abertura da agência, né porque já estamos iniciando as aberturas, as movimentações, a nossa ideia é inaugurar, fazer nossa inauguração já com uma gama ali de sócios bem bacana, né? com um volume legal de, de movimentações, para que quando a gente abra aquela agência linda né? que é para receber os nossos, os nossos cooperados, a gente já possa realmente atender dentro da agência e não ficar só fora. Né? Mas sim, a gente já tem muita novidade, muita coisa boa e além de todos os produtos que nós trabalhamos, nós também já estamos começando a trabalhar com os nossos projetos sociais aqui no município. É, até a gente começar a iniciar aí uma, uma conversa com a Associação Comercial também, para a gente começar a trabalhar em cima do, do nosso projeto de empreendedorismo aqui dentro do município também. a gente tem É muito forte essa questão do empreendedorismo, tanto o agro quanto o urbano, empresarial, né, na, nas outras cidades que a gente atua, e a gente quer trazer isso também para Rio Negro, né, para já começar a iniciar esses projetos aí também aqui no município. Legal. Deixa eu fazer uma provocação para você. É... Até o dia, a gente comentou isso algumas vezes, é, da tua chegada aqui em Mafra, Rio Negro, foi bem, é, bem diferente, né? Ela, conta para mim dessa história do namorado, que veio pra cá e conta para nós. Então assim, né, é, pra chegar nesse ponto, né? eu até peço uma licença pra falar um pouquinho realmente de como foi minha trajetória na Cressol que realmente as coisas, os pontos vão se encaixando, né, porque a gente conversou. É... Então eu iniciei na Cressol, já fazem quase quatro anos, né, eu iniciei ali em 2019, comecei ali como assistente de negócios na agência ali vizinha da minha cidade, né, eu era de São Mateus do Sul, é, iniciei ali como assistente de negócios trabalhei um ano como assistente de negócios me identifiquei completamente me apaixonei pela Cressol eu vi que realmente a Cressol era uma instituição assim que seguia os mesmos valores que os meus né então eu me sentia parte né desse desse mundo né? me apaixonei não só pelo pela instituição financeira como um todo mas co pelo cooperativismo em si então eu vi que era isso que eu queria para mim né então é tive a oportunidade de com um ano né, trabalhando na Cressol, ter a oportunidade de uma promoção, que eu passei realmente a ser gerente de carteira. Trabalhei mais um ano como gerente de carteira lá na agência de São João do Triunfo. E tive mais uma oportunidade, que foi assumir a assessoria, a né, assessoria de negócios da Cressol. Então, eu viajava muito, fazia visitas nas agências, e isso para mim foi enriquecedor. Então, assim, foi algo muito brilhante, muito bom. A agência de São João do Triunfo me trouxe muita bagagem. Para assumir até esse novo desafio agora. Mas trabalhar na assessoria me trouxe muita experiência, porque eu trabalhava e conversava com muitas pessoas. E isso trouxe assim uma bagagem gigante para realmente eu poder atuar hoje nessa nessa função que eu estou. E daí nesse meio tempo né que eu fui para assessoria, surgiu né a ideia da... A ideia não, né? Ele já estava no nosso projeto de expansão, mas veio realmente mais concreto né que abriria uma agência em Rio Negro. E, e eu fiquei muito feliz pelo fato de abrir essa agência em Rio Negro porque já era algo que eu tinha vontade, eu queria assumir uma agência né? já estava nos meus planos isso, né de assumir esse novo desafio eu queria realmente passar por todas as funções ali que eu pudesse dentro da Cressol e quando surgiu a, a possibilidade de abrir uma agência em Rio Negro já fiquei bem bem feliz justamente porque o meu namorado já morava aqui né então ele já trabalhava aqui, já estava morando ele também é de São Mateus né, e passou num concurso, tá, eu estava morando aqui já fazia dois anos e pouquinho. Então, quando surgiu, eu falei, "Oxe, né? De repente aí é a oportunidade, né, para unir o útil ao agradável, né? Então, foi bem bacana, né? Então, inicialmente eu não sabia se se ia dar certo, né, para que eu viesse. Então, tudo caminhou muito bem, né? Então, fui então consegui receber essa, essa oportunidade aí e foi muito bacana, foi muito legal, porque daí agora, além da agência já ó, já Iniciei também um casamento, né? <risos> e esse casamento sai quando? É o um casamento mais pra frente, né? <risos> Agora, você, você falou uma coisa interessante, que é a Cressol entendeu muitas oportunidades. Mas acho que também você soube aproveitar, porque você observa que você já é bem destemida. Você conversa, você fala, você cria uma áurea, quem sabe, do seu lado, muito positiva. Né? Isso também ajuda o profissional, né? Porque se o profissional tem oportunidade, mas é introvertido é quietinho acaba não conseguindo aproveitar as oportunidades. Exatamente Douglas, eu costumo falar o seguinte, que as pessoas falam muito de sorte, né? A oportunidade pode ser, eu tive sorte de aparecer oportunidades, que podia ser que eu estivesse preparado e não tivesse uma oportunidade, né? Mas então eu tive sorte sim de aparecer essas oportunidades da da o Triunfo estar em constante desenvolvimento, ela está realmente crescendo muito, ou seja, está abrindo muitas vagas, né? Então eu tive essa, essa sorte. Mas eu não conseguiria assumir se eu não estivesse realmente trabalhando em cima disso, trabalho. não estivesse realmente me preparando para poder assumir essas novas funções. Então sim, isso, isso é um conjunto, né? A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que estar preparado para o que vem pela frente. Né? Nunca pensar no hoje, né? Sempre trabalhar, a gente sempre fala ali na Cresol, né? A Cressol trabalha muito nessa questão de sucessão, né? É, não ter o medo né, de ter alguém melhor que você né? a gente sempre fala né, as nossas equipes elas têm que ser de pessoas melhores do que nós uhum. né? justamente para que eu saiba que a hora que surgir uma oportunidade eu tenho quem colocar no meu lugar então isso é bem é bem importante a oportunidade a gente que faz também né? Uhum. trabalhar ah, uma coisa que eu sempre gosto de conversar com mulheres e, e aí eu confesso para você que eu já virei seu fã quando eu converso com mulheres eu gosto de perguntar assim porque eu, eu não sei, as mulheres com quem eu converso, geralmente elas, algumas dizem que não, outras dizem que sim, que por ser mulher tem algumas dificuldades em alguns momentos, em algumas situações, né? Uhum. Quais são as dificuldades que você teve por ser mulher ou você não conseguiu identificar essas dificuldades? Olha, Douglas, tá aí uma, uma boa pergunta, né? É, a gente sabe ainda que existe muita, muita diferenciação ainda, né? Tem, pensando assim no, no sentido de uma mulher realmente num um cargo de liderança, né? Mas, graças a Deus, eu realmente não tenho nenhuma experiência negativa em relação a isso, né? Até hoje, eu sempre fui muito bem recebida nos lugares que eu fui, fui sempre muito bem respeitada, independentemente do cargo que eu ocupava. Né? Então, eu realmente não não posso falar por mim, porque, graças a Deus, nunca tive uma né, uma experiência ruim nesse sentido. Mas a gente vê ainda que existe, né? Em muitos casos, muitas mulheres ainda sofrem com isso. E isso eu vejo, assim, até uma situação um pouquinho diferente na né? Cressol. Na Cressol Triunfo, hoje, nós somos 70% do quadro de colaboradores mulheres. Mexeu com uma ferrado. Exatamente, <risos> ali, ali é perigoso. E a maior parte dos nossos cargos de liderança são mulheres. Então, é bem bacana, existe esse incentivo aí e a gente se sente muito acolhido. né? Então, graças a Deus, não, não tive nenhum problema aí em relação a ser mulher, né? independentemente do cargo que eu, que eu assumi ou posição, né, de, de vida na... Eu acredito que muitas pessoas que vão passar pela tua vida, clientes, colaboradores que trabalham contigo, vão se espelhar em você, você chegou é, num cargo bacana. Conselho você daria para essas meninas que estão chegando no mercado de trabalho, que querem crescer também? Olha, o conselho que eu dou é que estejam preparadas, corram atrás, não fiquem esperando. A gente vê muitas das pessoas pensando assim, ah, eu preciso de uma oportunidade para eu estudar, eu preciso de uma oportunidade para que eu realmente veja em qual é a área que eu vou trabalhar, para eu realmente me especializar. Não, a gente tem que se antecipar. Né? Eu sou formada né, em engenharia de produção. Então eu já corri atrás, fui, né, dei um primeiro passo ali, né? aí eu me, me vejo trabalhando uma instituição financeira, opa, aí mudou meu foco, tudo bem, então nesse caso agora eu vou me especializar nessa área, eu me encontrei nessa área, mas foi muito importante eu ter dado esse primeiro passo, por mais que ele não era o que eu vou seguir, mas eu preciso sempre estar à frente das oportunidades, né? então, Pra, pra quem está chegando no mercado, né, conseguindo um estágio, tem que sempre abraçar, né? O, um estágio, principalmente, né? A também trabalha muito com estágios. E a gente tem tirado, assim, ó, talentos incríveis uhum. no, nos estagiários. Porque são pessoas que estão vindo com garra, estão vindo com determinação. Eu acho que o ponto mais importante é ter atitude. Né? A, a busca por informações é o mais fácil. Primeiro você tem que ter atitude, tem que dar o, a, a cara tapa, né? Você sabe que o meu primeiro curso técnico que eu fiz... É... Foi de torneira mecânica, que foi o único curso técnico que eu fiz. Eu tinha 16, 14 anos, 14, 16 anos, uma coisa assim. Nunca mexi depois daquele curso numa barra de ferro. Uh, porém, as, o que eu aprendi lá é tudo para a vida, né? Você, quanto mais você aprende, melhor é, né? Carina, nós já falamos sobre o banco, já falamos sobre você, já falamos sobre o seu casamento, que vai ser em breve. Quem <risos> Bom, sabe? Quem sabe, né? O, o que, que você está achando de Mafra, especialmente de Rio Negro, que você chegou há quanto tempo? Já? Que eu estou morando aqui é, desde janeiro agora. Então estamos quatro meses. Quatro meses aí na, na cidade. Eu fiquei encantada, fiquei encantada com a cidade, é uma cidade muito boa, muito tranquila para morar. E, e uma cidade que tem muitas oportunidades, né? até realmente de né, questão do comércio, lugares para sair, tomar um café, muitas opções de mercados. Eu gosto muito de mercado, né? então sou meio suspeita. Mas assim, é uma cidade muito rica, muito muito aconchegante também. Eu fui muito bem recebida em Rio Negro, né? nas visitas que eu estou fazendo. As pessoas não me conhecem. Eu sou uma pessoa de fora e eu estou sendo tão bem recebida. né? Não só na, no meu trabalho, mas também é, como realmente chegando no município né? com amigos e tal. A gente já fez muita amizade aqui, justamente por isso, que as pessoas acolhem muito. Então assim, eu tô, tô me sentindo em casa já. já. Até você falou aqui, quanto tempo você está aqui, eu até dei uma pensadinha, porque parece que já faz tanto tempo. Eu, eu já vinha, eu já visitava aqui a cidade, né, é, mas eu realmente, assim, conhecer a fundo eu passei a conhecer agora. E realmente me encantei com o município, né. E até buscando, trazendo um pouquinho, né, de... Eu morava em São Mateus do Sul, até buscando um pouquinho da, da palestra que a gente participou ali em relação né, do turismo, né, turismo em Rio Negro. É, eu morava em São Mateus do Sul e é uma cidade que acolhe muito os eventos do município, sabe. E eu vejo que Rio Negro está buscando isso. É, até final de semana, eu estava participando lá, fui visitar a minha mãe né e passei, né? Tinha um campo de futebol lá, todo mundo assistindo, participando, as festas da cidade, o pessoal participa. E eu vejo que Rio Negro quer isso também. Então eu já estou me sentindo em casa. Eu falei assim, que legal, que bacana, isso que é importante, né? Realmente esse movimento dentro dos municípios. Então é bem, é bem interessante. Eu estou me sentindo em casa, já é muito parecido com o que eu já vivia. Você sabe que... Nós entrevistamos recentemente um pastor da Igreja Luterana. Ele também veio de fora, chegou aqui no janeiro. E ele falou praticamente a mesma coisa: olha, ele se sentiu muito acolhido, né? Nosso povo é, é, é muito bacana. É muito acessível, você começa, você consegue conversar com o prefeito, com, com o gerente do, do que você quiser, direto com o dono, proprietário. Tudo mais fácil, né? A cidade é, é muito acolhedora. Então, bacana. E o que, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para nós aí. É, o que, que você espera de Rio Negro... Próximos anos, eu espero que Rio Negro ela venha trazer realmente muitas, muitas oportunidades, muitas, é, muitas coisas boas aí para o pro município em si, né? Que ela cresça muito, né? Esse objetivo da gente trazer a Cressol para cá no porte que a gente vai trazer é justamente para incentivar as pessoas que realmente aos empresários que venham que tragam é, mais negócios para Rio Negro, né? Precisamos movimentar Rio Negro, seja no turismo, seja no comércio, seja aonde for. Então, a minha visão de Rio Negro aí para os próximos anos é ser uma cidade que está trazendo muitos negócios, muitos empregos, né, e que que prospere cada vez mais. E o pessoal vem aí para ajudar nessa esse ajudar. caminho. Nós tivemos participando de uma palestra recentemente, pelo promovida pela Associação Empresarial, ah, é e nessa palestra foi tratado sobre o turismo. E em um dos momentos a palestrante disse que atrás de um CNPJ forte existe um CPF muito forte. Através da Cressol, que é uma empresa forte, tem um grande CPF, que é a Karina, que é uma pessoa extraordinária. Na descrição do vídeo tem um, um telefone em contato, se você quiser conversar com ela, conhecer um pouquinho mais, fica à disposição. É fantástica essa menina para você conhecer. Karina, quero agradecer a você, né, em nome de toda a diretoria do Rio Mafra nos colocar à disposição de vocês, né, de toda a Cressol, daquilo que for preciso para ajudar vocês a chegar aqui com chave de ouro em Rio Negro. E você também, pessoalmente, você e seu namorado, que dependendo de nós, dá essas boas-vindas clorosas E o cara, come esse pão de queijo que está uma delícia aqui nos nossos amigos do Posto M7. Muito obrigada, Douglas, pela oportunidade. Realmente quero aproveitar o momento. Convidar o pessoal realmente a, a conhecer um pouquinho da Cressol, né? Abrir as portas aí, para que a gente possa mostrar um pouquinho do nosso, do nosso mundo também, né? O que, que a Cressol traz de diferente, né? De diferencial. E fica aí o convite para todo mundo fazer parte da, da nossa cooperativa. Obrigado para você, um sucesso para as tuas meninas lá. Muito né? obrigada. E a gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com dois dedos de prótese.